O domínio verificado, porque é, os eventos, ele é baseado no seu domínio. Então, tem que ser disparado pelo seu domínio. Não adianta agora ser pela plataforma de pagamento. Tem que vir do seu domínio primeiro. Então, para você ativar esses eventos, você vai ter que fazer aquele traqueamento que eu ensino como se fosse um burlamento onde você... Coloca o traqueamento ali na sua página, espera o Facebook detectar que realmente houve é, aquele traqueamento direto do seu domínio. Não pode ser da plataforma de pagamento, tá galera? Tem que ser do seu domínio agora. Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar que o Facebook é está pronto para morrer, galera. Isso mesmo, galera. Infelizmente, o iOS 14 aí com a nova atualização está impossibilitando agora qualquer aplicativo, tá, galera? Antigamente a gente só tinha na atualização do iOS 14, a gente só tinha aquela famosa o traqueamento se o usuário ia querer permitir ou não ser traqueado fora do Facebook. No iOS 14.5, galera, agora é qualquer aplicativo, tá? Qualquer aplicativo que é, tende a rastrear o usuário para fora do aplicativo, o iOS ele vai dar um aviso na hora de instalar o aplicativo. Então, assim, antes do usuário mesmo sequer começar a navegar no aplicativo, vai vir uma mensagem para o usuário informando se ele quer ou não que rastreie os dados dele. Obviamente que a grande maioria vai pensar já é, de cara, lógico que não, né? Por quê? porque ninguém quer ser rastreado na internet para não receber diversos tipos de propaganda, entre outras coisas ali que às vezes a pessoa acaba até confundindo, né? E muitas vezes é, o traqueamento ajuda nós, é, anunciantes, fazer diversas estratégias ali para estar tá adquirindo novos clientes, galera. E infelizmente a Apple está cortando isso é, na raiz, galera. Antigamente a gente só tinha ali no Facebook, hoje em dia, depois da atualização 14.5, isso agora é pelo aplicativo, então baixou um aplicativo que tem esse traqueamento fora do aplicativo, onde a pessoa vai navegar na internet, já vai aparecer de cara quando ela instalar o aplicativo, tá galera? Isso vai prejudicar todo mundo, e o iOS 14 já tá aí, já tem muita gente recebendo essa notificação desses traqueamento nos aplicativos, tá galera? Isso vai prejudicar demais, galera, praticamente vai matar o Facebook aí, o Facebook Ads é, nos iOS, né? É, aqui no Brasil a gente não tem muito, muito, muito iOS, né? Que nem em outros países que a grande maioria é iOS, aqui é mais Android, mas mesmo assim, se você subir campanha para conversão, sua campanha vai ficar totalmente desorganizada, tá, galera? É, nesse quesito, pode até haver atraso mesmo no Android, tá bom, galera? Se a pessoa comprar ali, pode levar até 48 horas para constar aquela compra ali que aconteceu no Android, tá? O, face, o Facebook, no gerenciador de anúncio, o Facebook já mostra isso, que pode ter um atraso ali até de 48 horas. Para subir conversão atualmente, você tem que verificar o domínio, fazer a configuração dos oitos, Eventos, isso é, tem alguns vídeos meus explicando referente sobre esses oito eventos. E tem que ter aquele disparo vindo da sua página, tá, galera? Para você ativar o evento de Purchasing Chat out, ele tem que vir da sua página. Então, agora, antes de mais nada, você vai ter que verificar o seu domínio, fazer aquele, aquele burlamento de initiate checkout e pushage que eu ensino. Eu vou deixar o card passando como faz isso aqui em cima, tá, galera? É bem simples, bem rápido, é só você copiar o traqueamento ali do pushage, initiate checkout, subir na sua própria estrutura. Hoje em dia vai ter que ser obrigatório o afiliado ter que ter estrutura própria ali para estar tá anunciando no Facebook Ads. Cada vez está... É, agora tá complicando um pouquinho mais porque antigamente a gente tinha que ser um pouquinho mais profissional. Hoje a gente, não, além de ser profissional, não tá vindo os dados corretos agora pra gente tá anunciando, fazendo o nosso público certo, público semelhante, público personalizado. Então assim, não tá vindo esses dados corretos. Então agora não adianta ser profissional. Agora o cerco para o Facebook Ads tá caindo de verdade, tá galera? Possivelmente pode ser que a gente nem anuncie mais daqui para frente, no, no, no Facebook Ads, não é brincadeira Porque assim, a Apple tá vindo pra cortar o mal pela raiz O mal assim, né? O mal dos anunciantes pela raiz, tá galera? Porque antigamente a gente só tinha Depois ali, depois que instalava o aplicativo do Face Era só o Facebook, agora é qualquer aplicativo que tenha esse traqueamento, né? Então você vai ter que configurar tudo isso bonitinho E esperar que realmente isso daí tá funcionando, tá galera? Primeiro vocês vão ter que verificar o domínio de vocês Então todo mundo vai ter que ter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 Coloca os traqueamento ali na sua página, espera o Facebook detectar que realmente houve é, aquele traqueamento direto do seu domínio. Não pode ser da plataforma de pagamento, tá galera? Tem que ser do seu domínio agora. Ativou os domínios, você vai lá, configura aqueles oito, oito eventos. Se você tiver oito eventos, quando você é afiliado, você só precisa de dois eventos, que é o initiate checkout e o purchase, não precisa dos outros. Aí, agora, como a gente tem estrutura própria, a gente pode configurar também o PageView. Então, são esses, os dois principais e esse agora que a gente precisa ter também para fazer o Remarket, tá, galera? Page View, Initiate Checkout e Purchase. Esse OS 14, ele veio para quebrar as pernas mesmo, tá, galera? Então, não adianta. A gente tem que fazer essas configurações para estar tá subindo até o final do ano, Acredito que quem não fizer essas configurações não vai conseguir mais anunciar para conversão, tá galera? Agora, tráfego, é, visualização de vídeo, é, captura de, de e-mail, né, captura de, de lead ainda está normal. Agora, para conversão, se vocês não fizerem isso, fizerem os traqueamentos corretos, verificação de domínio, fazer as conversões personalizadas dos oito eventos, não adianta. Você vai estar tá jogando dinheiro fora praticamente, porque você não vai ter que vai ter aqueles dados Corretamente, então você não vai saber se sua campanha tá no Royce, se ela não tá, se ela tá dando prejuízo, se ela tá boa, se ela tá ruim. Então, assim, fazendo essas configurações, a gente, a gente ainda consegue trabalhar bem tranquilo, tá, galera? Não fez essas configurações é tá jogando dinheiro fora. Então, esse iOS 14, ele veio para quebrar as pernas do Facebook mesmo e sem dó sem piedade, porque agora é todos os aplicativos, não é só mais o Facebook. Então, tomem cuidado nisso. Façam todas as configurações possíveis que você tem para verificar a empresa, verificar domínio, verificar tudo, tá, galera? Para vocês terem o máximo de número possível que vocês possam analisar para ver se vale compensar aquela campanha tá ativa, se pode escalar ou se você vai pausar e subir uma campanha nova, tá bom galera? Esse iOS 14 ele veio realmente para quebrar as pernas, então façam essas configurações aí, bem rápido, bem simples, mas esse iOS 14 é, vai tirar, eu acredito que vai tirar o Facebook aí, Eds, se ele não já se mexer, porque até agora não, não tivemos muita modificação no Facebook, a não ser a perca de dados ali que a gente tem, né galera? Então... Se você é novo aqui no canal e não sabe nada de tráfego pago, eu tenho um curso gratuitamente aqui no YouTube, tá? Onde eu ensino a criar uma página, escolher um produto onde você vai tomar menos bloqueio, fazer um ABM profissional onde você também não vai tomar bloqueio, criar uma campanha do zero de curtida para aquecer a página... E criar uma campanha de conversão onde você vai vender online, tá galera? No final desse vídeo ele vai ter uma playlist ali onde você clica e vai ter todos os vídeos passo a passo, tá galera? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein? Se esse conteúdo fez algum sentido pra você, galera, não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?